Eu vou deixar aí as fotos do vestido para vocês para vocês verem, visualizarem. Nossa, é muito lindo, né? E logo em seguida eu vou continuar com a segunda parte desse ponto muito lindo, OK? forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, aqui eu fiz o ponto p um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ok? Então, aqui, um, dois, três, quatro correntinhas. Vou virar aqui dentro do ponto V, vou fazer um ponto alto, tá? Faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas eu venho aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui dentro do ponto b eu vou repetir o ponto b um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e aqui nesse espaço eu vou repetir novamente um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma aqui para uma duas, três correntinhas, então, aqui eu vou fazer um ponto alto tá igual aqui que eu tô fazendo, tá bom? Então, agora eu faço uma correntinha aqui dentro do ponto B, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu faço um ponto relevo, tá? Então se eu comecei com relevo vou continuar com relevo fazendo esse detalhe aqui tá bom Para separar essa parte daqui tá bom e fica bem diferenciado tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo eu vou repetir o ponto pipoca então, eu faço aqui cinco pontos altos: três, quatro e cinco tá, aí eu pego aqui no primeiro, pego a laçadinha e puxo uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, o ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto baixo eu vou repetir novamente a pipoca, tá? Então, aqui, dois, três, quatro e cinco, pego aqui o primeiro, pego a laçadinha e puxo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, então aqui eu vou repetir novamente, mas ao contrário. Então, primeiramente, eu pego em relevo, faço ponto alto, uma correntinha aqui dentro desse espaço do ponto B, faço um ponto alto, uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto. Aí eu começo novamente três correntinhas na argolinha, um ponto baixo ok então agora é só repetir e olha só a bolinha vai ficando uma debaixo da outra certinho tá então é por isso mesmo que eu pego por aqui ó aqui assim ó. deixa eu mostrar novamente aqui ó tem aqui ó. o centro da, da pipoca eu pego assim tá bom aí fica assim bem centralizado então, aqui na quarta carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar aqui dentro do ponto V. Vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha, e aqui no ponto alto, mais um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui na argolinha, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas: aqui eu vou repetir: ó, um ponto alto, em cima do ponto alto, uma correntinha no ponto v eu faço um ponto v um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha o ponto ver novamente tá uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui dentro do ponto ver um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu vou pegar em relevo, tá? Pegando por trás, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na pipoca, eu vou pegar aqui assim, ó, tá? E vou fazer um ponto baixo. Aí eu faço cinco correntinhas: dois, três, quatro, cinco, e aqui novamente dentro da pipoca eu faço o ponto baixo. Agora é só repetir: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui é o ponto em relevo, vou pegar em relevo uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto tá uma correntinha e aqui no ponto alto mais um ponto alto e assim eu vou então agora é só voltar essa primeira carreira do motivo então essa daqui é o ponto de base essa daqui onde tem essas duas argolinhas tá vendo essa daqui é a primeira tá então eu vou fazer novamente essa daqui ó a primeira tá bom uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar então, aqui dentro do ponto B, faço um ponto B, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui ó, aqui o ponto alto, eu vou pular bem aqui nesse espaço. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro do ponto B, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto V eu faço novamente o ponto V, pulando aí o ponto alto, tá bom? Aqui ó, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, o ponto baixo, um, dois, três no ponto V, aqui no meio. Um ponto baixo 123 um, aqui no espaço. O um ponto baixo 123 um, aqui, eu vou pular aqui também. Vem aqui no meio do ponto ver passa um ponto alto, uma correntinha, e pego aqui em relevo. Tá, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, eu vou fazer a pipoca. Ok, então é só seguir fazendo esta carreira em diante. Então, aqui eu vou dar uma explicação para vocês. Eu peguei esse ponto desse vestido, tá? E o ponto pipoca, ele é aqui, ó, centralizado, tá? Na parte de trás. Então, é o seguinte: esse ponto, tá? Ele é assim. Aí aqui tem um ponto pipoca e novamente se repete, tá? Bom, é o seguinte. Esse ponto aqui, ele é múltiplo de 10, tá? E esse daqui é múltiplo de 16. E é o seguinte, se caso vocês quiserem fazer, por exemplo, como eu fiz aqui, tá? Assim, ponto pipoca novamente esse ponto pipoca e assim por diante vocês podem estar fazendo também tá e aqui eu vou explicar para vocês então esse daqui é múltiplo de 10 então você vai contar 10 tá mais 16 desse daqui mais um porque é o é o ponto extra tá bom ponto extra então aqui essa amostra eu fiz assim: 10 mais 10, tá ok. 10 mais 10, mais 16, mais 16. Depois eu repeti: 10 mais 10, tá. E no final eu acrescentei uma correntinha. Tá bom. Aí, se caso vocês quiserem fazer intercalado, por exemplo. 10 mais 10 mais 16 depois 10 mais 10 mais 16 então você vai colocar 16 aqui no final tá só lá no último você coloca um pontinho extra se por exemplo você quiser fazer diferente então você pode fazer assim também ó por exemplo você pode fazer assim 10 mais 10 mais 10 mais 16 tá aí. Aqui você vai repetir novamente: mais 10 mais 10 mais 10. Aí aqui no final você coloca uma correntinha extra, ok? Então por isso mesmo que eu não passei para vocês exatamente: ó, esse ponto é múltiplo de tanto mais tanto, né? Eu não coloquei, porque você pode modificar, tá bom? E, bom, aqui eu fiz uma alteração, tá? Eu vou tirar o caderno aqui e vou mostrar pra vocês o seguinte. Bom, aqui é o ponto, tá? Aqui eu que eu passei pra vocês. Se vocês quiserem fazer uma alteração, como eu fiz aqui, em todos os pontos altos, tá? Aqui, ó tá vendo eu fiz em relevo tá e aqui também ó, tanto no começo como lá no final também eu fiz em relevo pra quê? eu acho que ele deu uma realçada tá eu não sei no vídeo como é que vocês vão ver né mas aqui pra mim ele está mais realçado esse ponto então vocês podem estar fazendo aqui ó tá bom em relevo, ok? Fica bem legal, fica bem bonito. Então, se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.